Agora, aqui, você se referiu a quem invadiu e quebrou, a quem influenciou, a quem financiou. Você esqueceu quem negligenciou, não? Jamais. É o que ele não... mais tem batido. Né? Tanto não esqueci como esqueceu esse. Esqueceu aqui, né? Nesta semana, né? Eu tive acesso a um documento do delegado-geral da Polícia Federal, né? Que informou o ministro da Justiça, Flávio Dino, de que haveria confronto com a polícia, invasão aos prédios dos três poderes. Quebra-quebra e tentativa de tomar o poder. O delegado usa essa expressão duas vezes, tentativa de tomar o poder. Uma hora e meia depois, o que, que o ministro da Justiça faz? Manda um ofício, primeiro, dizendo que recebeu aquele ofício da, do delegado da Polícia Federal, ou seja, ele, ele, ele assina o um documento dizendo que leu. Então não tem como ele dizer, alegar na representação que eu entrei, ou na denúncia que eu entrei contra ele, dizer que ele não sabia, porque ele mesmo assinou dizendo que sabia. Uh, dizendo o seguinte, olha, parece que há risco de danos a patrimônio público. Ele só fala isso para o governo do distrito. Quando que o delegado falou para ele? É, não, é invasão, é enfrentar a polícia. É ta... Então, ele já se omite, omite informações para o governo do Distrito Federal. E faz um único pedido. Olha, fecha a, o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios. Mas deixa as pessoas passarem. Só fecha o acesso de ônibus. E mais... Esse é o ponto 4 do ofício dele para o GDF. O ponto 5 é, fica tranquilo, governador, as forças de segurança federais estão monitorando e prontas para agir. O que, que ele faz na prática? Três horas depois de já ter acontecido o caos, ele manda três ônibus da Força Nacional. Ou seja, é uma negligência e omissão criminosa. Isso sem falar no fato de que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional dispensou o destacamento das forças Armadas, responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto. Se, se o batalhão tá lá agora, tá lá todos os dias, desde sempre, por que no dia da invasão o GSI pediu para dispensar? Isso é uma coisa que é, talvez não dê para responder nesse bloco, mas eu fiquei muito curioso, porque no vídeo até tá aqui, você colocou e alguns outros é, senadores e deputados colocaram, vocês não colocam a resposta dele, porque você fez essa, essa esse questionamento. O chefe do gabinete de segurança institucional, o ministro, jamais daria essa ordem se não tivesse amparado por uma ordem superior a ele. Porque a responsabilidade objetiva dele seria total. É, vamos fazer um exercício de... não é achômetro, porque a gente nem deve fazer isso, mas... Não está cheirando muito a vamos deixar acontecer para a gente poder posar de vítima? Me parece que é aquela coisa, eu, vou, eu sei que vai acontecer, eu vou afrouxar a segurança, vou deixar estourar porque não vai durar muito, tirar do poder eles não podem, eles não vão conseguir, a menos que os militares viessem junto, é, o que o governo já sabia que não iria acontecer, é, para posar de vítima mas sem muita apuração e sem muito questionamento. Essa é a visão que está provocando em vocês que querem a CPI, é, de que o governo fez aquilo tudo para facilitar e poder posar de vítima? O que eu considero absolutamente desnecessário naquele momento. Sim, não. Eu acho que esse é o receio do governo e tudo indica para esse caminho. Não vou ser leviano de afirmar que foi isso, porque essa conclusão a gente chega na CPI. Mas, que é muito esquisito, porque, peraí, se só foi inimigo do governo que invadiu, só tem inimigo do governo a ser investigado. Porra, essa CPI é maravilhosa, então, para o governo. Ele teria um palanque para ficar batendo no, no, no Bolsonaro e nos bolsonaristas durante pelo menos um ano. Mas não é o caso. O governo, inclusive, tem notícia... Bom, não preciso nem falar de notícia. Eu mesmo ouvi de deputado que o governo ofereceu 60 milhões para o sujeito retirar a assinatura da CPI. Em emenda parlamentar, 60 milhões de reais, pô. 60 milhões de reais para tirar, tirar a assinatura da CPI. Da, CP, da CPMI, e não conseguiram, o Pacheco já anunciou, é, vai, a leitura vai ser feita no dia 11, não conseguiram tirar as assinaturas, para você ver também como o governo está fraco e não tem base. E aí tem isso, tem mais, tem, teve o relatório da ABIN, que esse a gente ainda não teve acesso, vamos ter que exigir na CPI que avisou o GSI. O GSI tem a obrigação de avisar o Presidente da República. Então, o Presidente da República, ou das duas, uma, só tem, só tem duas possibilidades nesse caso. Ou o ministro do GSI cometeu crime por não cumprir a lei e não avisar o presidente. Ou o presidente foi avisado, sabia e mandou o GSI tirar as forças armadas de lá para não fazer a segurança do Planalto. E sabe uma informação que eu fiquei sabendo, muito interessante? Da, e aí, isso pode ser de responsabilidade do governo federal, que pode ter feito essa sugestão para o GDF, ou pode ter sido responsabilidade do próprio GDF e da, da Secretaria de Segurança do GDF. Os policiais militares, vocês se repararam que os policiais militares estavam um pouco combativos ali no momento da invasão. Né? Inclusive, um da cavalaria foi derrubado do carro, com um cacetete maior do que eu. Foi derrubado do cavalo, não usou o cacetete, apanhou o cavalo, apanhou e etc. Sabe o que eu descobri? Que os policiais militares é, que foram é, é, utilizados ali para fazer a segurança naquele dia, todos eles eram recém-concursados e estavam em estágio probatório. O que significa que, que ele que, não ia bater em ninguém para não, não, não sofrer o que a gente chama de PAD, né, o processo administrativo disciplinar em que ele perde o cargo. Ninguém ali ia arriscar, bater em ninguém para perder o carro. Mas isso era uma ordem da, do Distrito Federal. Pode ser que seja só ordem do Distrito Federal, ou pode ser que tenha tido um ofício, como teve para o fechamento do, da rodoviária, do Ministério da Justiça ou do GSI. Isso a gente só vai saber na CPI, né, de quem foi a responsabilidade. Uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é do GDF. Agora é descobrir se o governo federal teve, algum, teve alguma responsabilidade nisso. Agora, Kim, essa semana houve um episódio de baixaria na Câmara entre o André Janones, indevidamente até o Rui Falcão, presidente da comissão, foi envolvido, e o Nicolas Ferreira. A gente entende que a eleição proporcional de deputado faz com que figuras polêmicas, provocativas, tenham acesso a um nicho do eleitorado e cheguem à Câmara Federal. Como evitar esse clima de baixaria? Porque isso... Não afeta só o dia a dia de vocês, afeta a imagem do Poder Legislativo com a população, não é? Concordo plenamente, acho uma baixaria gigantesca e que, assim, o Conselho de Ética precisa agir. Precisa, no mínimo, suspender mandato. Porque se o sujeito não tem uma sanção... Você acha vai... que é no mínimo suspender mandato? É no mínimo suspender mandato, porque a, a, a penalidade menos gravosa né, é a advertência. Não, acho que sirva advertência, pelo amor de Deus... O sujeito foi lá, né, chamou lá de, de chupetinha e depois reafirmou. E disse que vai continuar falando. É o cara basicamente dizendo, oh, gente, eu quebrei o decoro parlamentar, tá? E vou continuar quebrando toda vez. Isso é absolutamente inaceitável, como você falou. Joga contra a imagem do parlamento né? e é, atrapalha o nosso trabalho. Quem quer, quem quer fazer um trabalho sério, né, eu quero discutir né, como é que vai funcionar Acreditação dos serviços na reforma tributária. Chega um cara lá, chama o outro de chupetinha, acabou. Acabou a comissão, acabou o trabalho, virou bagunça. Suspende a reunião, acaba a discussão séria, etc. Mas eu vou dizer uma coisa que me entristece, e eu acho que nesse ponto pelo que a gente estava conversando você discorda. Mas me entristece. Boa parte do eleitorado quer ver isso.